Fala pessoal, vamos fazer um update super rápido aqui do Bitcoin, eu tenho só 10 minutos para gravar esse vídeo, então vamos dar uma olhada e não se esqueça, antes de mais nada, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo, aperta esse botão do like, compartilha esse vídeo com seus amigos aí e se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui nas análises do Bitcoin, caras. Então vamos lá, vamos falar sobre o Bitcoin, que importantíssimo, o Bitcoin continua dentro desse cone, eu quero lembrá-los aqui que estamos nesse conezinho aqui, que é um padrão no topo aí perigoso, tá bom? É um padrão que tá muita gente cantando vitória, rompemos aí. E não estou gostando nem um pouco dessas sombras que o Bitcoin está deixando aqui, tá, pessoal? Já aviso vocês aí, tá? E para piorar tem algumas coisas importantes aqui que eu quero mostrar pra vocês aqui em termos de, da, dos pools de criação aqui, tá? Tanto da BitMEX quanto da Binance. Então fica aí que eu quero mostrar para você também isso. Mas essas sombrinhas aqui nessa região, nessa zona de resistência aqui, eu comentei para vocês numa análise que eu fiz no canal. Ó, primeira coisa que aconteceu com o Bitcoin... Tá, existe grande chance sim né, desse, aqui, desse movimento aqui não continuar E a gente acabar voltando aqui Para dentro desse, desse, desse cone E isso é muito perigoso tá? A zona que eu não quero ver o Bitcoin perdendo É a região aqui dos 28.400 dólares Onde teve grande aumento aqui de open interest Já comentei para vocês aqui em outras análises sobre isso Perdendo isso, pessoal, na minha opinião, a coisa vai ficar bem feia para o Bitcoin e a gente pode buscar, tem grande chance de Bitcoin ir lá para casa dos 22 mil dólares, tá? não, não estou brincando, comentei inclusive para os membros do canal aí sobre isso também, sobre as projeções para o Bitcoin. Então o que está que acontecendo aqui nessa região? Né? Primeira coisa, a gente está aqui no 4 horas, uma região já de sobrecompra, né então a RSI fazendo também algumas divergências aqui, né? Não fazendo divergência porque acabou não rompendo ali, né? Não, não tentando fazer um rompimento, mas basicamente aqui, ó, com o RSI é muito fraco aqui, o movimento não está muito forte, que eu tô vendo aqui agora nesse momento, tá? Isso tá deixando aqui certa, uh, deixando o um movimento perigoso, tá? De não continuar esse movimento. É o volume a gente viu, eu comentei para vocês também, o volume né, ao longo desse tempo aqui foi diminuindo também, que a gente não teve um grande expressivo volume aqui nessa, nessa subida, na minha opinião, aqui pelo, pelo que eu vi tá, então é um movimento que na minha opinião não tá tão forte assim como, como esperado e essa zona aqui dos 30 mil dólares é um ponto uh, é crucial aí do Bitcoin, conseguir ficar acima, fechar candles aqui na minha opinião acima dessa linha de tendência aqui né, preferencialmente acima dessa região aqui dos 30 mil e 400 dólares fechar candles aqui de 4 horas acima vai ser um bom sinal, tá, né? é... Então, o que a gente pode ver o Bitcoin aqui agora no curto prazo, olhando os pools de criação, né? Tanto da BitMEX quanto da Binance. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente sobre isso. Tá? Lembrando que saiu também aqui ó, o CPI hoje, né? Acabou de sair às 9h30 da manhã. O CPI saiu dentro do esperado, né, pessoal? Então, acho que o mercado vai estar esperando hoje às 3 horas da tarde, sobre as minutas do FONC aqui, FMC. É, eu acho que isso vai ser importante. Às 3 horas da tarde, a gente pode ter volatilidade bastante no mercado. Então, vou ficar atento aqui nesse horário, tá? Vou, vou tentar atualizar vocês em relação a isso aí, é, tanto no grupo do, do Telegram, mas tentem participar também do grupo do Discord, tá, pessoal? Bem importante. Eu vou estar mais ativo cada vez mais no grupo Discord, tá? Então se torne VIP, é gratuito, tá? Vou deixar o link para vocês aqui abaixo também na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre a parte de manipulação do Bitcoin. Olha só, formou pool de criação abaixo aqui na BitMEX, na região dos 29.871 dólares, e também aqui na região dos 29.871 29, 296, né? 29, 200, é 29.296, né, 29.300 dólares, que também foi uma publicação na BitMEX, isso pode trair o, pre o preço para essa zona aqui, que é uma zona que também eu comentei para os membros do canal ontem aqui também, ó, que a gente tem para o Bitcoin aqui nessas regiões, a gente tem aqui o um desequilíbrio de oferta e demanda, aqui a gente tem uma região aqui, essas zonas, zonas verdes são zonas de desequilíbrio aqui, ou seja, tinha muita ordem de compra nessa zona, né, para pouca hora de venda tá? Então, cerca de 10 vezes mais compra aqui nessa região né, do que venda. Uh, e o preço pode voltar aqui nessa, nessa zona para poder tapar esse buraco aqui, esses buraquinhos que ficam até a região aqui, próximo dos 29.300 dólares. Tá? Então, quem está bullish com o Bitcoin, é, pode... Uh, ou mesmo bearish, né, pode buscar aqui tentar fazer uma parcial nessa zona aqui dos 29.300, né, caso tiver em short, e ou então entrar na posição de long nessas regiões aqui, tá, então para mim a região dos 29.300 no curto prazo aqui é uma zona que o Bitcoin pode voltar, e teremos, temos resistência nessa zona aqui dos 30.800 dólares, onde tem ordem, de, ordem de venda aqui, ó, chega de 1.2 mil bitcoins nessa zona, dos 30.80, que é também uma zona que tem liquidez aqui na Vesco, como eu comentei pra vocês aqui, 30.800 dólares é o ponto crucial aqui, tá? Então, para mim, quem tá é, interessado em shorts tem que botar um stop acima dos 101 mil dólares. Inclusive, aqui na BitMEX a gente pode ver: tem aqui também, ó, uh, tem liquidez nessa região dos 31 mil dólares aqui, tá? Então, para mim, tem que estar tá o um stop acima dessa zona aí a gente vai interessar em shorts, tome cuidado aí, tá, pessoal, sempre perigoso shortar um movimento como esse, mas tá perdendo força aqui, eu acho que uma estratégia interessante seria buscar, uh, uh, né, acrescentar ordens, ordens de, de venda aqui aos pouquinhos e fazer uma parcial aqui nessas regiões aqui dos 29.800 até a região dos 29.300, né, pra poder dormir tranquilo, tá, essa aqui é a estratégia que eu tô pensando nesse momento, né, um, e hoje às três da tarde a gente vai ter então a, a também a... a a minuta do fon vai ser importante. Tá olhando aqui também minha high block, a gente pode ver que 7 dias a gente tem liquidez aqui ainda nessa zona aqui do 7 dos 30 30.800 dólares aqui. Vamos dar um zoom aqui nessa região, ó. Então aqui é 30.700, tem liquidez aqui, aqui nessa zona ainda. Então acho que é uma zona que a gente pode tentar é, montar posições aqui vendidas aqui, tá? Acho que com um o stop acima de 31, acho que o risco, o risco ele é bem baixo, né? A gente tem um retorno, um retorno interessante pro, pro risco que tem, tá? Com, com uma parcial nas zonas que eu comentei pra vocês ali, tá? Olhando aqui um mês também, a gente tem liquidez aqui até essas zonas dos 31.000 dólares, então o stop tem que estar acima aí, tá? Idealmente acima dos 31.300, botar uma margenzinha maior aí. E tá formando liquidez nessa região dos 25.600 até a zona aqui dos 22 mil dólares, né? É, e, de fato, aqui, pessoal, se a gente olhar aqui essa, essa, esse cone do, do Bitcoin aqui, que é um cone, de novo, perigoso, né? A formação de um cone num topo aqui ele é bem perigosa. Se a gente acabar rompendo para baixo aqui, seria essa projeção, tá? Rompendo para baixo aqui, seria essa projeção que a gente teria. Tá? Seria mais ou menos aqui o Bitcoin voltaria. Para essa casa aqui próxima aí, ó, dos 21.600 dólares, 21.500, tá? Então não é brincadeira, realmente é importante prestar atenção nisso. Se a gente começar a perder essa zona dos 28.400, eu vou ficar bem bearish com o Bitcoin. Eu acho que a gente tem grande risco de acabar rompendo esse cone aqui para baixo, tá bom? Então eu fiz aquela análise explicando para vocês. O que ia acontecer primeiro para o Bitcoin é, é realmente o que não vai acontecer, tá? Isso pode de fato tomar forma se a gente começar, é, começar a perder aqui de fato essa região dos 28.400, beleza, caras? Então, acho que no mais, mais, mais é isso que para vocês, não esqueçam também, pessoal, para vocês participarem do grupo VIP, vocês podem também estar tá operando na corretora OKEx, eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo na descrição, no comentário fixado do vídeo, tá? A corretora está apoiando aqui meu canal, com certeza vocês vão gostar bastante lá né, da corretora, eu estou migrando várias operações para a OKEx, tem taxas muito baratas, muito mais baratas que as demais corretoras e aí, muita liquidez tá é incrível aí, inclusive agora brincando com, um pouquinho com a API deles ali, tem algo, algo interessante, tem também a parte do Web3, DeFi, tem muita coisa legal aí que eles estão fazendo, e com certeza vocês vão, é uma corretora que que tem uma transparência muito maior, tá? Inclusive, eu vou fazer um tutorial para vocês de trade, mostrar como vocês podem checar que o dinheiro de vocês está seguro na corretora, tá bom? E você ganha até 10 mil dólares de bônus também por operar aqui na OKEX na promoção do meu canal, tá? Clica no link aqui abaixo você vai ver a promoção. Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar vocês. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise super rápida aí. A gente se vê mais tarde, talvez, para um possível update do Bitcoin. E do Ethereum também, que eu estou levando para vocês. O Ethereum está interessante também. Tem algo que eu queria falar para vocês aí, talvez, na próxima análise, beleza? Então, um abraço e a gente se vê.